e é contigo que é eu te, não te esqueças disto, que é da prova que dou. É mais do compromisso, e sabes que eu não te meto, e para sempre eu vou te amar. Esta é aquela carta que um dia irás rasgar. E tudo o que passou foi tudo que aconteceu. A nossa história acabou, já não sou o teu, meu. E tudo o que eu faço é só para ti. Acredita que te a mente da gosto mesmo de ti. A cada dia que passa, assim sinto mundo é tudo tão diferente no fora então para isso. Do teu lado tipo bem contigo eu quero ficar torto, o anel do dente, contigo me casar Já não há volta a dar, nada nos vai separar É cada dia que passa contigo eu quero ficar Não esqueça de nada, tudo o que eu já fiz Acredito a vida amo só contigo é assim, ser feliz ah. acredita que te amo Penso um dia inteiro em estar do teu lado E pedir-te abraçar, dizer-te contigo Simplesmente eu quero ficar Já não há volta a dar, nada a rumendar. Contigo o que ficar até que a morte nos pare E eu estou sempre aqui, sempre a lutar por ti Esta é aquela carta miúda que eu nunca escrevi e Espero que um dia entendas tudo isto Amei de verdade, quer é mais que um compromisso que eu não admito passei passem, estou aqui. Acredita que te amo e me dou só porque ti. Eu nunca te admiti, lembra-te tudo o que digo? Eu amo de verdade, que é mais que um compromisso. E então, tu sabes que eu não admiti entendo. Fui verdadeiro. Acredita que te amo o princípio o dia inteiro. Yeah! E tu verás tudo o que eu já fiz Este é tudo tão verdadeiro, só contigo era feliz O passado já lá vai e o presente continua Eu nunca vou cair, ainda te vou levar à lua Lembra-te do que eu digo, eu nunca fui mentiroso E eu amo de verdade e sabes nunca fui nervoso E eu estou sempre aqui, sempre ao pé de ti Esta é aquela carta que eu nunca te escrevi yeah.